Vamos falar sobre o 23º, um, um sábado um conto. Esse foi diferente porque até o 22, até a semana passada, tinha votação. As pessoas durante a semana votavam e eu às 8 horas da manhã do sábado descobria qual era o resultado dos votos e tinha que fazer o conto ali de surpresa. É, mas pouca gente votava, eu acho que não é muito estimulante... Ficar, ter seu voto diluído, sei lá, 100 pessoas, nunca era 100, era 15 pessoas. Votavam, e eu vou votar porque essa minha opinião vai sumir no meio, eu vou pensar num outro jeito do pessoal participar mais ativamente dos Um Sábado, Um Conto. A explicação do projeto, para quem caiu aqui de paraquedas, está na descrição, tem um link na descrição do vídeo, para não ficar repetitivo para qualquer pessoa que queira ver vários vídeos desses seguidos. Como não teve votação, o conto não teve... Um estilo, gênero, público e época pré definidos Eu escrevi mais solto, né? que é bem mais gostoso para quem está escrevendo. Eu tinha qualquer é, tópico para escolher. Durante a semana eu fui pensando em que tópico, sobre o que escrever. Mas essa coisa de sobre o que escrever, quando você quer passar uma mensagem no teu conto, sempre acaba ficando uma coisa meio didática, meio... Não é procedural a palavra profetária, né? E a semana teve muito aquele papo de mulheres grávidas é, tirando. Quer dizer, mulheres que já estiveram grávidas, tirei, mostro, colocando foto delas grávidas. Olha como era linda a grávida! Eu não abortei, você também não pode abortar, porque eu acho que a gravidez é sagrada e fiquei muito feliz com a gravidez. O que é um absurdo. É a mesma coisa de uma mulher chegar, um monte de mulher chegar, tirar foto de barriga toda retinha, saradinha e falar assim: Olha como eu sou sarada, meu corpo é perfeito, você vai ter filho, vai, detor... vai est... é, expandir, vai né? esticar, você vai ficar muschibenta, muschibenta, então você tem, vou obrigar todo mundo a abortar, a esterilizar todo mundo, porque eu acho que mulher tem que ficar assim, sem filho, linda. Né? São duas coisas igualmente estúpidas. E eu ia fazer um conto exatamente assim, uma distopia com... Que funcionava desse jeito, que as mulheres não tinham filhos e só as feias, que eram mais gordinhas, ou. ia escolher um padrão de beleza qualquer para aquela. seria até engraçado que as magras fossem consideradas feias e as proporções das mulheres mais fofinhas, mais gordinhas, fossem consideradas sagradas e que não deveriam ser deturpadas pela gravidez, qualquer coisa nesse sentido. E aí. Eu não, não gostei, fiquei pensando, pensando, pensando nessa, nessa história, nessa abordagem e achei que ia ficar panfletário, achei que ia ficar artificial, qual seria é, a tensão dramática disso. Aí ia ter um cara, um amigo, um irmão, um namorado, um cientista ali, não sei, eu não consegui pensar numa coisa que eu achasse convincente. E aí desisti dessa ideia. Eu não consegui pensar durante a semana de uma forma legal. E, e realmente eu acho meio difícil você pegar, ah, vou fazer um, um conto para... Se bem que o... como é que chama ele, gente? Do Cinema Pirata? Corey Doctoral. Cory Doctoral, exatamente. É, ele faz isso muito bem. Né? E não fica panfletário, mas também é um livro, o cara teve, sei lá, um ano para pensar naquele livro, seis meses, um... Que seja um mês para você pensar numa história, duvido que ele tenha escrito... Então rápido, tem gente que escreve, mas você tem tempo para trabalhar aquela ideia e tirando as coisas mais concretárias, você vai se embolgando com os personagens. Em 4 ou 5 horas escrevendo, eu, eu percebi que eu não ia achar esses personagens, mas de repente eu faço isso para a semana que vem. Então o que aconteceu? Quer dizer, você sabe que o objetivo desse vídeo é discutir o processo criativo, né? Se não sabe, estou avisando agora. Então o que aconteceu? Eu peguei e falei assim, cara, eu vou escrever mais livre. Eu vou pegar e vou começar a escrever, eu vou construindo os, os personagens conforme eu for escrevendo eu vou descobrir sobre o que é o conto, como é que é o conto, qual é o drama do conto. Então até o processo criativo foi bem rapidinho, as prévias, o prelúdio, né? ah, o que eu vou escrever, esses comentários do negócio da, da gravidez, do aborto. Até teve uma, uma conhecida, não esqueci o arroba dela, Joana, Joana, jo, jo, jo, esqueci. É, eu vou colocar no, no, nos comentários. Falou que ia ficar mais machista do que, do que... Ia ficar tão machista ou mais machista do que o fato em si, e era essa a intenção mesmo. Pegar e mudar um pouco a roupagem da, da, do problema para ficar óbvio que é machista. Às vezes isso é uma forma de você demonstrar é, a obviedade de uma coisa... É errada. Né? E aí eu fui escrevendo, e uma coisa engraçada é que acontece comigo, com frequência. Escrevi o um conto hoje, algumas horas. Aí fomos safras, algumas coisas. E vim fazer o vídeo agora. Eu não lembro que conto eu escrevi. <risos> eu vou lembrar, aí eu vou, vou cortar. Aí que... Lembrei. Lembrei. Começa tudo numa balada. Noite, balada, menina, balada. Com uma amiga. Ah, toma aquele a cabeça. A menina trabalha no mercado editorial, sim, eu acabei roubando pedacinhos de amigas e amigos meus, mas vou te falar que, assim, não, não, dá, pra, não dá pra dizer que nenhum dos personagens é uma cópia de alguém que eu conheça, não. A personagem principal tem muito da, da Vivi, que ela fica fazendo vídeo toda hora, fico vendo vídeo dela toda hora, aí fico com ela na cabeça. Mas não tem tanto, não tem uma característica ou outra dela, quem conhece ela vai acabar percebendo, reconhecendo... As, a, o que, que tem dela na, na, na Júlia. E ela conhece o cara num bar do centro da cidade, ela já bebeu um pouquinho, o cara bebeu pouco. E o conto. tem um livro um conto que é um livro que é. tem um monte de peça baseada nesse livro, Perdidos em uma Noite Suja, se não me engano. É, não, não é, Uma não, não, é, não. Que é um que. Bom, é sobre amores e desamores, encontros e desencontros o jogo do amor em Nova York. E na hora que eu escrevi não pensei, não lembrei disso, conscientemente. Mas é sobre isso, sobre como a gente encontra com as pessoas. E a gente nunca sabe o que está passando de fato na cabeça delas, assim como elas não, elas não sabem o que está passando na nossa. E tem sempre aquele joguinho, né? Tem o joguinho e tem a precaução. Né? No caso da mulher, ela tem uma preocupação maior se o cara é um psicopata, um... um um Perverso, um Dominador, que é um outro assunto que acaba estando em voga também, porque estão lançando agora o filme 50 Tornos do Cinza, que eu não posso falar muito dele porque eu não vi o filme não li os livros ainda, vou acabar tendo que ler para poder comentar, até porque é um mega sucesso e eu acho que vale a pena você ler mega sucessos para tentar entender o que está por trás dele. Mas bem, eu... O Cinco Antônios de Cinza é um cara lá mega dominador, que não decide até o que a mulher, pelo que me contaram, o que a mulher pode não pode beber, o que ela pode não pode comer, se ela pode contar com os amigos ou, ou, ou não pode, que é um meio absurdo, claro, né? a não ser que a história faça isso, meio numa de denunciar mesmo, então como eu não li o livro não posso é, falar desse juízo de valor. Mas nesse conto, eu tinha duas opções. Ou eram duas pessoas normais, tinha três opções. Né? Eu não pensei na terceira que eu vou falar enquanto eu escrevi. Duas opções. Duas pessoas normais, uma pessoa perversa e uma pessoa normal. Ou uma terceira opção, dois perversos se encontrando. É, perverso no sentido de, na verdade, a pessoa não quer um relacionamento legal, não quer um papo legal, ela quer dominar a outra, ela quer subjugar a outra de alguma forma, ela quer se alimentar da submissão ou do medo da outra. Aquele relacionamento perverso tradicional é comum, tem um livro interessante sobre isso que eu estou lendo, talvez tenha influenciado também o conto, que é o o Dom do Ledo, The Gift of Fear, do Gavin, ou Gavin the Becker, alguma coisa assim. E a, a ideia do conto é justamente jogar o tempo todo, intercalando entre o cara e a menina, o que eles dizem um para o outro, o que eles acham que o outro está entendendo o que eles estão dizendo, o que eles acham que o outro pode estar tá querendo dizer quando ele de, diz o que diz. E eles se encontram casualmente na balada, o pessoal fala muito nessa coisa. Ah, vai encontrar as pessoas na internet. Mas encontrar com as pessoas na balada também é muito ruim. Você tem um pouco mais de chance de é, entender a pessoa quando você encontra com ela pessoalmente. Né? A pessoa, por um certo lado, se esconde melhor online. Por outro lado, você vê quem são os amigos daquela pessoa, você é, vê os ecos daquela pessoa em outros lugares, e consegue é, desmascarar, eu acho que mais facilmente, um perverso online do que, é, assim, pum, um instinto. Eu sempre faço spoiler quando eu faço esses vídeos, porque eu estou comentando o conto, então se você não quiser ver o spoiler, para aqui. Mas nesse conto, todo mundo é legal. Então, feito o spoiler, o é, que acontece? Eles não sabem que eles são legais. Você, leitor ou leitora, está sacando que pô, o, cara não é maneiro, o cara é maneiro, a menina é maneira, o cara tem as preocupações dele. Tem várias coisas que eu poderia ter explorado melhor no conto, mas não ia dar tempo, que é o, cara, o envolvimento do cara com o trabalho dele, ele é apaixonado. Qualquer um que faça uma startup é apaixonado pelo trabalho que está fazendo. Porque você não faz uma startup sem paixão, que é o, que ele, ele e os amigos, é o processo que ele e os amigos estão envolvidos. A menina é apaixonada pelo trabalho dela, eu acho que, em geral, o pessoal que trabalha com algumas áreas são apaixonados, mercado literário, arte, cultura, música, dança. Então, é... no conto você vai, espero que dê um nervosinho de você perceber assim, pô, mas o cara é legal, não fica com essa paranoia, menina, e vice-versa. Eles estão combinando ao longo do conto de encontrar de novo, e aquele medo, pô, como é que eu vou me encontrar? O que, que eu vou sugerir para ela? Eu decido? Ela vai achar que eu estou sendo mandão, querendo decidir por ela? Não, mas se eu não decidir, ela, será que ela vai achar que eu sou, é, que eu não tenho opinião, que eu não sou macho? Nem, nem tem isso no, no conto. Mas são questionamentos desse tipo que, que os dois passam. Né? E tem um pouco da conversa deles com os amigos, que poderia ser mais bem explorado também, mas que não ia dar muito tempo. Eu acabei escrevendo até meio dia e 40, eu acho. Bom, anotei no, no conto, vai ter o link para o conto Estado Bruto e para o conto Revisado. Não revisei ainda o conto, quer dizer, quando esse vídeo subir, é capaz de já estar tá, já tá revisado. E hum, gostei do conto, achei que o ritmo ficou legal. Para mim é muito mais gostoso escrever assim mais livre do que tendo que obedecer uma votação. Assim como é mais gostoso escrever sem a limitação de tempo, sem ter que acabar no mesmo sábado que eu estou escrevendo. Mas a gente vai pensar numa uma solução para o próximo conto. Fica ligado em arroba E deixa eu ver... É... O que eu mais gostei no... de escrever esse conto que eu achei que acabou passando algumas questões de é... direitos humanos, no sentido de respeitar as mulheres, mulher se... a de da... você perceber a força que a mulher tem, que não é uma força maior nem menor do que a do homem. É uma força humana, como qualquer, como qualquer força, apesar de ter... É uma necessidade de alguns jogos por conta do estigma que o homem tem, que a mulher tem tem uma, um tristinho que se fala que essa é a parte que eu gostei do, do, do ponto, não sei de onde eu tirei isso que é aquele negócio que você conhece a pessoa há pouco tempo, mas, conversa, mas começa a conversar com ela e até um certo momento ela vai fazer aquele jogo de parecer, não parecer que é muito maluco ou não parecer que é muito chato, que é muito nerd ou não parecer que é feminista ou não parecer que é humanista demais ou ao contrário não parecer que é machista e você, você para não parecer que é machista você pra não parecer que você que é feminista você acaba primeiro parecer que é machista quando você não é aquela relação né? e chega um momento que a pessoa meio que não resiste ou não tem tempo de mascarar o que está sentindo o que está pensando e vai e fala lá o que, que acha da sua causa feminista, a sua causa machista. Os dois, no caso, tem, tem causas feministas. Os dois têm esse tipo de, de, de, de princípio, óbvio, porque eu falei que os dois eram pessoas legais. E o conto termina, ele termina meio aberto. Eu queria terminar ele mais aberto do que ele terminou. Eu queria terminar com os dois pensando a mesma coisa. Na verdade, não queria terminar assim. Na verdade, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei assim, cara, seria um bom final. Os dois chegando é no mesmo pensamento na mesma, os dois pensando exatamente na mesma frase né? porque eu tentei fazer isso ao longo do conto é, é ele ela ele ela, ele é eles dois, eles dois e pensando ainda coisas é, dispares, um pouco diferentes, um pouco em dúvida, e chega um momento que eles entram numa harmonia é, de pensamento, isso no primeiro encontro, segundo, primeiro encontro foi na no boteco, no bar, no negócio, meio boate, meio bar. E o segundo encontro, no um CCBB, tem um negocinho antes, que eles se encontram sem querer, meio sem querer. Eu queria acabar ali, eles pensaram a mesma coisa, acabou o conto. Mas aí eu achei melhor, é, me sentir necessidade de esticar um pouquinho mais, ou pode ser que numa revisão futura, porque quando eu reviso para colocar no blog, eu só, eu só mesmo coerência das frases, pontuação, é, grafia, essas coisas assim. Acho que uma revisão futura para publicar o conto, eu trabalharia lógico o conto todo e esse final eu acho que ia é, acabar terminando mesmo com o, os dois pensando a mesma coisa e deixar o leitor não subestimar o leitor, achar que ele não vai conseguir pensar no resto do na conclusão perceber, né, que os dois chegaram na mesma numa, numa sintonia de pensamentos, né. Então é isso. Esse foi o o 23 terceiro, um sábado, um conto. E até o próximo. Que conto que eu escrevi? Qual foi o conto que eu escrevi mesmo? <risos>